Olá! Muitas vezes a gente vê em decisões judiciais que a empresa deverá indenizar por danos morais o trabalhador. E hoje a gente vai entender melhor as situações que podem ser configuradas como um dano moral à pessoa e como o patrão e empregado devem ficar atentos a isso. Sobre este assunto, então, a gente recebe na nossa entrevista de estúdio o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e professor da USP, doutor Enoque Ribeiro. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Prazer é todo meu, Sêmea. Estou à sua disposição. Doutor, vamos começar a falar o que pode ser considerado, então, dano moral no trabalho. Muito bem, esse é um assunto extremamente recorrente nos dias de hoje, porque nós temos o dano moral individual e o dano moral coletivo, que são dois institutos totalmente diferenciados. Mas vamos falar no dano moral individual, né? O dano moral individual, ele se configura naquelas situações de vilipêndio à figura humana do trabalhador. Então, para a configuração do dano moral trabalhista, a primeira coisa que no judiciário nós examinamos como magistrados é se houve ato ilícito ou ato abusivo do empregador ou do seu preposto em relação à figura do seu empregado. E também os, os efeitos que são provenientes da ação ou da omissão do empregador. É, aquilo que provoca dor, vergonha e humilhação. Então, o dano moral trabalhista, para ser configurado, ele tem que provocar uma situação de dor, vergonha, humilhação, ou seja, uma agressão ao patrimônio espiritual do trabalhador. Porque hoje o ser humano ele é, é protegido nas suas, nas suas, nos seus dois patrimônios. Nós temos um patrimônio material e um patrimônio extra-patrimonial, né? que é o nosso espírito, a nossa alma, né? a, nossa, a nossa dignidade, vamos dizer assim. Né? Então, se porventura houver um vilipêndio de uma pessoa em relação a outra na sua dignidade, por ato ilícito ou ato abusivo, de acordo com o artigo 186 do Código Civil Brasileiro, e também os outros elementos configuradores do dano moral, que são mais que são três elementos. Né? Então, o primeiro elemento, o ato ilícito. O que, que é o ato ilícito? É o ato contrário ao direito, que provoque uma humilhação, uma dor, um constrangimento profundo no trabalhador. O segundo é o ato abusivo. O ato abusivo também está no Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 187. Então, quem comete um ato abusivo? Em princípio, é aquela pessoa ou aquele empregador que detém o direito, mas em determinado momento ele extrapola daquele direito e entra no ato abusivo. Então, configurado o ato ilícito, contrário ao direito, ou o ato abusivo, aí nós, aí nós iremos para os outros dois lemas, configuradores do dano moral. Quais sejam? Ah, o nexo causal. Tá? O que é o nexo causal? É a relação de causa e efeito em relação ao ato praticado pelo empregador ou pelo preposto em relação à figura humana do empregado. E um outro elemento é o dano efetivo, ou a lesão extrapatrimonial, a lesão espiritual. Isso por uma ação ou uma omissão do empregador. Então, esses elementos configuram aquilo que nós chamamos de dano moral individual, que é um instituto muito aplicado no direito individual do trabalho. Agora, o dano moral, ele necessariamente está ligado ao assédio moral? Na verdade, o, o dano moral é como se fosse o gênero. E o assédio moral é como se fosse uma das espécies do gênero dano moral. O assédio moral é um pouco diferente. O assédio moral como o assédio sexual, eles são diferentes porque o assédio moral, ele se configura naquelas situações onde o empregador ou o seu preposto exerce uma pressão contínua, ininterrupta, dia após dia na figura do empregado. Aquela perseguição constante, aquele constrangimento constante no dia a dia do seu trabalho, nas relações de, de, de, de, de outurnas que são empreendidas na relação empregatícia, então aquela perseguição contínua, é, com o sentido de, de diminuir a pessoa do empregado, de rebaixá-lo, faz com que ele vá ficando cada dia mais triste, cada dia mais perseguido e vilipendiado no seu ambiente e ele procura sair da empresa e nesse, dessa forma ele acaba até é, fazendo, cumprindo aquilo que é o desejo do empregador ou do preposto, que é colocá-lo para fora da organização, às vezes sem pagar as suas verbas indenizatórias. E a questão da, do abuso sexual, aquelas brincadeiras também de mau gosto dentro da empresa, isso pode ser considerado dano moral? Sim, pode configurar dano moral. Então, dano moral, né, para os profissionais do direito, para que fique bem claro, né, evite é, que os advogados entrem com essas petições é, pedindo indenização, reparação por dano moral, sem que haja efetivamente a configuração do dano moral. Então, como professor e magistrado, eu sempre recomendo aos acadêmicos, né, que verificam a situação em concreto, o ato concreto, havendo dor, vergonha e humilhação por ato ilícito. Então, a primeira análise do dano moral é quanto o ato ilícito, praticado pelo preposto pelo empregador. Se aquele ato for contrário ao direito, que provocar um vilipêndio na dignidade da pessoa humana do empregado, provocando-lhe dor, vergonha e humilhação, ou se não for um ato ilícito, mas for um ato abusivo, um ato abusivo, que extrapola o direito do empregador, como por exemplo, apelidos pejorativos, é, ou é, problemas religiosos, ou de cor, ou de raça, ou de condição familiar, qualquer situação que não seja um mero constrangimento. Um mero constrangimento não tem a reparação do dano moral na justiça do trabalho, um mero constrangimento, meros aborrecimentos. Mas aqueles, aqueles comportamentos lesivos à dignidade, do trabalhador que efetivamente no plano concreto, na simples análise fática da situação, o magistrado chegando à conclusão que houve dor, vergonha e humilhação e se caracterizaram num ato ilícito ou abusivo, certamente haverá uma indenização, uma reparação pecuniária ou eventualmente até outra forma de reparação que não pecuniária para a pessoa do ofendido. E qual que é o papel da empresa nesse sentido quando percebe que está havendo esse dano moral? O papel da empresa é extremamente importante, porque a empresa ela pode, se, é, ela pode sofrer uma indenização não apenas na Justiça do Trabalho, mas também se vários trabalhadores estiverem é, na mesma situação de perseguição por algum preposto, algum diretor, a empresa pode sofrer uma investigação do Ministério Público do Trabalho. E essa investigação no Ministério Público do Trabalho pode levar a uma celebração de um termo de ajustamento de conduta ou eventualmente até uma ação civil pública. Então o que eu recomendo é que as empresas olhem com muito cuidado essa situação de relacionamento interno e promovam uma forma de gestão dessa, ou administração de gestão de recursos humanos e desenvolva um regimento interno, um regimento interno que é uma forma de estatuto empresarial no qual contemple essa proteção aos trabalhadores mais vulneráveis na, na organização. Estabeleça também diretrizes para que os chefes de sessão, os diretores, né, os administradores é, é, conduzam o seu relacionamento com os empregados, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Doutor, a gente falou muito sobre o que é o dano moral e o que não é dentro da empresa. Ser chamado a atenção uma vez, por exemplo, pelo patrão, isso é considerado dano moral? Não, na verdade, houve uma grande extrapolação das ações de indenização por dano moral na Justiça do Trabalho pelo fato de muitos profissionais não entender muito bem a configuração do dano moral e também da própria liberdade que os profissionais tinham de fazer esse pedido na Justiça do Trabalho. Então, hoje, os pedidos de reparação por dano moral devem ser muito bem embasados porque nós temos hoje os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Então, o empregado hoje, quando ele é sucumbente em um dos pedidos, ele vai pagar, é, ele é obrigado a remunerar os honorários advocatícios. Então, o mero aborrecimento, é, ser chamado a atenção uma única vez, ou mesmo mais de uma vez, mas com respeito, na sala do superior hierárquico, que não agrida a personalidade do trabalhador, isso faz parte do poder diretivo. Então, o poder diretivo do empregador já leva a essa situação. O empregador, ele tem esse poder, até mesmo de dispensar por justa causa o empregado. Quando o Estado remete ao empregador esse direito, que é um direito potestativo enorme, existem alguns países onde, para se dispensar um trabalhador, é necessário se abrir um processo administrativo com a ampla defesa e o contraditório. Em Portugal, por exemplo, o empregador não tem a liberdade que tem no Brasil de dispensar um empregado. Ele precisa dar uma nota de culpa para o empregado, o empregado vai até o seu sindicato, é aberto um processo administrativo com ampla defesa e contraditório, e o empregado vai tentar provar que não merece ser dispensado. Então, naquele processo administrativo, se ele for vencedor, ele continua na empresa. Então, o poder diretivo é, de certa forma, mitigado nos países da União Europeia, no Brasil não, no Brasil nós temos assim uma livre dispensa do trabalhador, tanto a livre dispensa individual, como agora também na reforma trabalhista, uma livre dispensa coletiva, do qual eu não concordo, eu entendo que é, houve um, digamos assim, um excesso em se colocar a dispensa individual ao lado da dispensa coletiva. A dispensa coletiva ela deve ser precedida da negociação coletiva de trabalho, nós já temos decisões do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. No caso paradigmático da Embraer, nós tivemos a situação onde o TST sinalizou né, que nas futuras dispensas em massa, elas não seriam aceitas pelo TST se não fossem precedidas da negociação coletiva. Agora, voltando para o campo do direito do trabalho, então no poder diretivo, no exercício do poder diretivo do empregador, obviamente o empregador pode chamar, sim, a atenção do empregado se ele tiver se desviando né, das normas e instruções previamente estabelecidas. O que não pode haver, como eu disse, é excesso, é perseguição, é se valer do cargo para tirar vantagem, muitas vezes, de trabalhadores vulneráveis ou hierarquicamente inferiores dentro da, da, da escala, da, escala da, da empresa. Então isso tem que ser feito sempre com muito cuidado, muito carinho, educação, urbanidade, para não dar ensejo a eventuais extrapolações. É um tema bastante extenso, né, desembargador? Mas eu agradeço a sua presença aqui conosco. É um tema maravilhoso, tema lento. Ficaríamos conversando o dia todo sobre esse tema aqui, de, de tantas repercussões que ele tem hoje na, na Justiça do Trabalho. Eu que agradeço a, a oportunidade e fico à disposição sempre de vocês. Obrigada mais uma vez. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser